O que aconteceu que com vou... yes. a outra amiga? Uou! vou no cavalo laranja é meu, cara. A iluminação não vai atrair soldados? Ah, não, as luzes de fora não funcionam. Esse aqui é o meu. Tira o zóio, Já tô é. montado. Tá pronta pra isso? O que, que a gente que tá, que tá fazendo? O popo, opa, opa. opa. Really vem aqui? Não, você consegue, vai. <risos> mas que diabos, isso é incrível. <risos> oh, cara. Vamos, sobe aqui, senta do meu lado, certo? Espera aí. <risos> <risos> <risos> Esse no não vai mais alto? <risos> Não, Alfa, não, não, não, não, não, não. Ei, Só comecei. Tá Viva! Ufa. Bom, eu adorei. Então... Tem outra coisa. Toma, oh, O que, que, que vai. É isso? <coughs> o que a esquerda disse pra direita? Que que é isso? Isso não tem sentido! Que merda! Você achou outro livro de piadas! O que o canibal vegetariano come quando ele tá com fome? Um, canibal vegetariano. A batata da perna! <risos> Essa é pra você. Sabe, você pode voltar a ser a minha pessoa favorita. Só tô dizendo. Conheço, minha garota. Só tô dizendo. Certo. Pronto? Certo. O que um cromossomo disse oh. pro outro? O Cromossomos felizes. Ah! Ah! Ah! Boa! Hum. Boa, essa foi boa. Eu nunca checo a data de validade, mas a república checa. <risos> engraçado. engraçado. Gostei dessa. Eu tô lendo um livro sobre antigravidade e é muito difícil de largar. <risos> é Estúpida. Ótima. Ganhei óculos verdes. Agora posso ver de perto. <risos> posso ver de, de perto. perto. Tô tomando banho sem água. Comprei shampoo pra cabelo secos <risos> Estúpida. Cavernitas, curte as piadinhas aí. Qual é a comida mais uma, que cabernita. liga e que depois desliga? Comida? Com, hum. Estrogonofe é... é ah, por segundos. É. é... Ok, só mais uma então. <risos> Curtiu as piadas, ah, né? Ah, só mais uma. Melhor uma pedra na mão do que duas nos rins. Hum... Essa é zoada, <risos> é, é Duas é pedras no rin é zoada, <risos> O que é que a banana suicida falou? Ah, eu sei essa. Não, macacos me mordam. <risos> <risos> ah, <eu mordo>. ah. <risos> <risos> <risos> essa foi a melhor até agora. Ó, oh, beleza. Te dá, hein? Beleza, vamos continuar okay. okay. okay. oh. Eu vou guardar isso. Eu sei que a gente não conseguiu. Valeu, vou conseguir é isso, cara. É De nada. Beleza. A cabine de fotos hum, tá ligada oh, Que é, massa! É pai, eu também quero Como ah, isso que funciona? É só seguir as instruções, que eu acho O que é que eu faço? Não. Sabe o que? Vai você hum. Temas? Qual vai escolher? Não sei um, maneiro. maneiro O que é ser maneiro? Esse cara é maneiro? Bem, ele tá de óculos de sol e é um coelho Ok Verdade. Fico com Bem. um maneiro você está pronta? Ah, tá, sorria. Aqui, mais perto, mais perto. Que? Não, sem orelhinha. <risos> tá, algo arrepiante. Dinossauro! Oh, não! Ei, ei, vamos fazer uma carita Ai. feia. Ah, ok. Tá. Eu posso trocar Agora pose. uma cara. Ah, ok. Ok. Eu gosto desse. Desta, desta, desta, desta. Meu nariz. Nariz de porco. Yo. Tica. <risos> Beleza. <risos> hey, olha a gente aí. Parecia uns okay. idiotas. O que é um Facebook? Facebook? É sério. Talvez imprima nosso rosto num livro? O que é que tu colocaste Digita o usuário. O que eu escrevi? É sério. Digita alguma coisa. Tenta um sobrenome ou algo assim. Printer out! Printer out of order! Se apertar aqui em cima... <risos> o cara vai quebrar a máquina, tio. Uh oh. Uh oh. <risos> o que aconteceu? Acho que quebramos. <risos> é, eu também acho. <risos> ah, podia ser a foto, né? Oh, meu Deus. Tá muito de boa esse negócio, Caberneta. vão então, ficar esperto. Então... Como assim? Então, o Quer que? continuar explorando? É isso aí. Hum, hum. Rolou um clima, né? Ah, rolou um... de lugar não, ali Cavernitas. Tem Cabernetas. Caberneta. Que? Beleza, continuar a explorando. A o turno das 6 horas começa em 10 minutos. Todos os cizentandos convocados devem se apresentar. Odeio essa mulher. Por que, que ela precisa que falar como uma palhaça? Não é? Que que que é? Que eu faria assim. É? Atenção! O turno das 6 horas começa em 10 minutos. <risos> tá, é deixa eu tentar, também. deixa eu tentar. Os cidadãos devem portar as identidades o tempo todo. Denuncie sinais de infecção ao administrador de área mais próximo. Lembrem-se. A, a falta de ação, de ação custa, vida. custa vidas. <risos> Isso certamente olha, seria meu, melhor o... Este cabelo volante está funcionando <risos> Nossa! Olha pra mim! Manoloca É? Nossa! <risos> Aqui já está mais caberno, cabernitas? Eu acho que tu cheiras de geleno, tu É O QUÊ? Beleza, tudo 90% de desconto aqui, Cabernetas. Pai, está muito fácil, faceiro demais. Olha uma escada nova. Você... A escada rolante está bloqueada. É aqui, Cabernetas. Arquei. Oh, tá de brincadeira. Uou. Meu Deus do céu. Eu Vou falei. jogar todos os negócios aqui, Cabernetas. Flipa pra dentro. Olha o carrinho aqui. Hum. Ah, meu Deus. O tá zoada, hein? Tá zoado. Beleza. Liga o motor. Bam, bam, bam, bam, bam. Tá, essas são minhas armas. Vamos dar uma voltinha. Oh, merda! Uma curva fechada! Oh, meu Deus! Estão vindo na minha direção! Ele cruza a linha de chegada. Cara, carro de corrida com armas. Que jogo Tá zoado outra. aquele ali. Esse aqui tá com a azul, hein? Não, pode ser aqui. Não, não diz que tá quebrado. Tá quebrado. Cara, por um segundo eu pensei que eu ia jogar. Mas ainda pode. Como? Tá, vem cá. Feche os olhos. Vai. Tá. Use pra se mover. Aqui é o soco, aqui é o chute. E você bloqueia assim. Primeiro, tem que escolher um personagem. Você tá jogando com a imbatível, mortífera, porém muito linda, Angel Knives. É pra eu imaginar tudo isso? Olhos. Tá, desculpa. Ela está diante do Templo das Sombras, uma antiga e mística construção onde ocorriam os torneios dos imortais. Seu adversário, Black Fang, caminha pra fora do templo. Ele é cara branco, fortão e com três braços. Quero seu sangue. A música começa e ele assume sua postura de luta. Tá pronta? Manda. Rodada um. lutem! O primeiro round começa. O Black Fang corre em sua direção. Ele dá um soco duplo. Pule! Você está atrás dele. Rápido, acerta as costas dele. Mas tem como jogar. Uau, o cavernê vai zerar Tinha isso. Tinha uns 15% de Isso! Ele gira no ar e volta com o ataque na da gata O que, que eu faço? Segura para trás e bloqueia. Ah, já tá. O cavernê não encontra ele executa combo. Você tá. desliza para trás, mas não sobe todos. Último bloqueio, se equilibra. Ele vai se recuperar logo. Rápido, contratar a reabilitação especial. É como você. Apenas só para Aí deu certo? Sim, junto com o ataque de lâminas. Nossa, é tudo junto. Conseguiu. estou baixo frente só para o golpe de você. Oh, meu Oh, meu Deus! É tudo junto. Bom, vou mortar. É, mata, mata ele Acabe com ele Ó, oh, louco A tela escurecer As lâminas <risos> é de Angel Nives começam a brilhar Ela perfura o corpo dele várias vezes Até que o coração voa pra fora do peito. Ela recua a perna e arranca a cabeça dele com um chute. Um geyser de sangue cobre todo o campo. Ah, legal. Essa foi uma ultra eliminação. Angel Knives levanta os punhos. Você venceu. Pode crer, venci. Nada mal pro seu primeiro jogo. Então? Ah, foi legal. Você adorou. <risos> é, adorei sim. <risos> Ouviu isso? Ei, olha só. A gente devia voltar. Eu preciso voltar. Você tem muito tempo. Really? Eu não tenho mais nenhuma ficha para jogar nesse lugar. Amanhã a gente continua de onde parou. Não posso. Continuamos outro dia, então. Ok, garota vagalume. Quando? Me mandaram embora. Embora? Boston. Tenho que me juntar a um grupo em outra cidade. Eu pedi pra me deixar e ficar aqui. Mas você sabe como a Marlene é. Nada é fácil com ela. Tudo é um teste. Eles vão me buscar amanhã. Ok. Só isso? O, o que quer que eu diga? Sei lá, que tal um conselho de amiga? <risos> é sério. Por que me trouxe aqui? Eu queria ver você. Não, por que você me trouxe aqui? Eu sei lá. Eu sei lá. Quer meu conselho? Vai. Vamos, se despede logo. Eu vou ver qual é a dessa música. Really? Really? Oh, mas que merda. Onde foi que ela se meteu? Really? Really? Beleza, a really simplesmente really really está correndo e o que que acontece? Já vou passar por aqui, Manequinhos flipa na portinha, entre aberta, ó. Oh. Ô oh, meu Deus, vai começar um pega pega aqui agora. Ela poderia roubar umas, roupas? Flipa aqui, ela tá com as roupas legalzinhas é, vai estar nós trocando, ó. Que, tá que merda oh. você tá olhando? Open oh, really? <risos> Você já viu uma coisa dessas? Acabou a nossa conversa? Sei lá. Acabou? Você não tem motivo pra ficar brava comigo. Eu que tô brava com você. Por quê? Por perguntar a sua opinião? Desde quando você se importa com a minha opinião? A gente estava bem. A gente estava muito bem. E aí você me disse para cair fora e você simplesmente sumiu. Esse dia inteiro. Se sente culpada? Quer perdão? Eu, eu, então eu te dou. Era pra estar escondida do outro lado da cidade. Se eu for pega como vagalume, tô morta. Não foi culpa que me fez passar por tantos soldados, Ellie. E sim, eu errei com você e não sei como me desculpar, mas... Tô tentando. <risos> Falando nisso... As armas d'água que você queria. Quase morri por elas. Surpresa. Ok. Primeiro, eu vou destruir você. Depois conversamos. Você vai ficar encharcada. Agora vamos ver a garota vagalume. Não vai ficar se achando agora. Beleza, v vamos picar essa mina agora? ó oh. é, Droga! Que é? essa? <risos> Você vai pagar por isso! Aqui! <risos> oh, tem... E aí, negócio? Gostou dessa? Aí, ó, oh, ó, oh, agora vai. Ah, cara! Que droga! Antes ah, ah, ah, hein? cara! <risos> Toma! Acabei com você agora. Que? Você mal me acertou? Tá toda molhada. Ok. Conta até cinco. Vou me esconder e vamos nos caçar. Quem for atingida primeiro, perde. Tá bom. Feche os olhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronta? Vamos apagar a luz, carregar a paradinha. Pega a que já daqui, Kit, ó. já acertou já, hein, jogo Ah, droga! Beleza, vamos lá. Beleza, melhor de três. Vamos de novo. Beleza. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Hora de morrer. Carrega é, minha. Liga a luz. Oh, olha aí! Ah! Afasta oh. é oh. eu não ah, oh. não fogo. Merda. Volta aqui. Ah, tá. Empatamos. Conta aí. Beleza. Um... Dois... Cinco. Pronto ou não, aqui vou eu. Beleza, vamos encher essa Loki agora, que agora é, é o momento vencedor, Cavernitas. Pô, você vai tomar no caneco. Não, eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Acho que eu peguei, Ô, oh, louco, eu peguei Cara. também o jogo. Peguei você, ganhei. Peguei você, ganhei. Uau, tá. Sabe o que? Você teve sorte. Sorte? É. Foi sorte. Quem quer jogar de novo? Eu. É, eu só. Você precisa voltar. Ok, tudo bem. Posso pelo menos te acompanhar? Eu acho... Vamos, tenho que pegar minha mochila. Ei, então... Eu fui muito grossa. Mas... é isso que eu penso. Você devia ir. Isso é uma coisa que você queria fazer. Sabe? Há tempos, então... Quem sou eu para impedir? A única pessoa que pode. Não, por favor, não vá. Eu vou ficar tão triste sem você. Eu vou ficar bem. E você também. E a gente vai se ver de novo. Fique com elas. Não vou usar pra nada mesmo. Ainda anda com aquele Walkman? Sempre. Deixa eu ver. Aqui. O que tem aqui? Ah, aquela fita que você me deu. Você vai mesmo ficar triste sem mim. Puxa, cala a boca. Deixa isso. Vem aqui. O que a gente vai fazer? Vai ver. Isso aí, hum. o que foi? Não vai. Ai, ai, ai, ai, ai. Oh, <laughs> Peraí, jogo. Valeu, jogo. Beijinho. Oh my god, vai rolar. O que a gente faz agora? Tira a roupa. Vamos dar um jeito. O que? Mas acho que a Marlene não vai cair. Espera. Oh, louco! Oh, não sabe esses negócios não, jogo. Os caras chegam junto, era balada.